Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Luço Caio Nobre. Eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje alânios da fatalidade. Exatamente, meus amigos. Alânios aqui das fatalidades deliciosas, gostosas e muito lindas porque nós estamos mais uma vez juntos para assistir outro compilado aqui de Fatalities do Mortal Kombat Defenders of the Earth. Sim, cara, tá sendo muito da hora ver rever esses Fatalities aqui, né? Muitos deles a gente conhece da Era Clássica, assim como outros que eles pegam de personagens que não estavam na Era Clássica, ou até mesmo os da Era Clássica, mas eles dão uma modificada ali, tá sendo muito divertido acompanhar isso tudo com vocês, com esses gráficos lindos e maravilhosos também que os caras fizeram nesse bugenzão da massa aqui, então se você já tá curioso aí, rapaz, pra poder acompanhar mais fatalidades com a gente, já deixa seu likezão rapidão aí, se arregaçando o botão do like você ajuda a gente demais, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho pra não perder as notificações deste e de outros vídeos aqui no canal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá meu querido Alan, deixa eu trocar nossa tela aqui, já está tudo devidamente preparado, seguindo aí as fatalidades desde o vídeo número 2 que nós postamos pra vocês aí, Recentemente, agora nós vamos dar continuidade aqui, começando com o nosso querido amigo Strikerson, Alanius. Grande Strikerson. Então bora lá, meus amigos, a gente vai fazendo aquele mesmo esquema, a gente vai assistindo e comentando por cima. Vamos lá! Começando com o nosso querido Strikerson. Clássico, né, Alanius? Beleza, tudo igual. Muito clássico. Aí. Tirando Delezinha os gráficos essas... muito lindos e maravilhosos, meu Deus. Exatamente, e a fumaça que sai, que... acho que ele abriu um geyser ali. É, então. Cara, o que eu fico mais impressionado, além dos personagens e tal, que estão bonitos, os fatalities agora com esses efeitos também estão muito bonitos, é principalmente os cenários, mano. Cada cenário apresentado é sempre muito bonito. Tá certo que eles estão repetindo muito, que a gente já viu nos outros vídeos. Olha o lá novamente, ó. É, é, uma coisa que eu não tinha. Caramba! Caramba, mano, esse eu não tinha visto, não. Esse aí é o novo. Olha o sorriso <risos> pimpão dele olha lá. Uma coisa que eu percebi agora, pô, caramba, o Striker tem um antebraço gigante, velho. Ele que tem, louco, mano. Louco, mano. O antebraço dele é maior que minha Na coxa. Forte? Nossa, que da hora, mano. Muito tá, louco. A, achei legal a forcinha que ele faz antes de abrir a máscara. Sim. Gostei. esses pequ... foi, foi mano, um detalhe. Né? Exato, velho. E é esses pequenos detalhes assim que fazem uma diferença absurda, velho. Sabe? Com eles retrabalhando. É Olha só a, dif... Olha a diferença. Antes o personagem subia é. e a gente só viu o treco caindo. Aqui não. Eles fizeram na, na câmera mesmo, que a gente tá vendo é. a... a fatalidade acontecendo. Isso é muito da hora também. Eita, esse é novo? Caraca, mano. Olha irmão. só, a ideia é boa Caramba eu, eu, eu tenho a sensação de já ter visto isso em algum lugar Mas a ideia é boa É, assim <risos> Pode ser que tenha nos, tenha nos Mortal Kombat mais novos aí também A gente não lembra Se vocês lembrarem é. aí, pessoal é, Essa fatalidade que eles trouxeram do Cabal ali pros clássicos Coloca aí nos comentários Porque realmente mente de véio, mano É foda, entendeu? <risos> Às vezes aqui a gente não vai lembrar de muita coisa Que isso? Esse é clássico Eita. Esse é muito bom É, não Base de aí já. Os assim, dois, exage... né? Na verdade. Exagerado pra caralho, mas é bom. É, é. Pois é. Vamos ah, será que agora existe, vai tirar o. Enfim. Vai tirar o Core agora? Ah, é o Core, mano. Pô, que é... nossa, mano. É... Você hora, viu a, a mão hora. lá e ele fazendo a força e. Nossa, tirando o um romanzão? Da hora, da hora, da hora. Antes de alguém reclamar, porque eu falei que isso aí não existe de arrancar o esqueleto inteiro, eu sei que não existe nada do que a gente tá vendo, tá? Caraca, irmão É oh, não, assim hora, que... É aquela parada, mano A gente tem a suspensão de screen, A gente sabe que é o estilo mortal de ser A gente gosta, entendeu? Ainda é. assim Não tem problema nenhum, não Caraca <risos> Ué, de novo Ah, o clássico velho hora, mano Nossa, que doido Da hora, da hora Pô, e essa sirena aí, hein? Né? Ficou legal, né? Ficou massa, velho Gostei lá. também Ó o Kardec de novo ali com o espidão É <risos> Na plaquinha lá Esse também Esse Fatality do Johnny Eu acho que é. ele, já, ele já rolou Em algum outro Mortal Já Sim. Eu me lembro De alguma no, coisa disso no, aí O 4 tem a versão Que ele corta no meio E solta, né? Ah, tá Entendi Aí, ó Essa daí é do Mortal ah, é. 2 Isso aí É Essa é do Mortal 2 Classicaço, mano Da hora, da hora Pô, 4 Fatality A gente viu dentro, né? É, mano Eles vão, um, eles mais, vão colocando ele vários muito. É Eles vão colocando vários Fatalities Pra um mesmo personagem Não só dois, sabe? Ó, oh, esse da Sônia também, MK3. Beleza, ó, oh, fica tudo amontadinho, que legal. É, é o ficou detalhe, cara tá é o detalhe, cara. Amassou e ficou tudo amontadinho, não saiu voando igual acontece no, Oxi, no, no MK3, Clássico. 3, acho que é. Eita! Eita. Esse, esse eu não lembro de ter visto, esse não. Esse aí é coisa nova. Isso é coisa nova, né, povo? É. Caraca. Tenho certeza, tenho certeza, porque é, o, o, é aquele que ela esmaga e o do, do beijinho que pega fogo. É. Ah, Fora, esse aí esse tem eu no... Fala é. agora, fala isso é das pernas. É, esse aí tem no 9. Esse eu lembro também. Tem no Nossa, mano, no é muito também. bem feito. Tem no... Ah, é, tem no 4 também, verdade. É. Verdade. É, eles trocaram aquele lá pelo que ela cospe, o cara pega fogo. Sim. Ela cospe, Eita. ela Que isso? Caraca! Que, é isso? que é isso, mano? Ela fez um corte só e foi, e foi tudo ali? Oxe! É, é, devo ter perdido alguma coisa. É. A velocidade da luz. Você viu que ela passou o leque e ainda eles deram um tempinho, Deus. sabe? Não, eles, eles deram um tempinho antes do negócio acontecer, é. velho. Só pra poder deixar a K-Track mais agoniante, sabe? Sim. Esse daí eu achei meio estranho a forma como eles fizeram a distorção. Mas. É o. Achei eu, legal eu, um... por eles. Ave. Caraca! Ué, enfiou no que tórax ali e puxou. Da hora, é. mano. Enfiou, abriu, chutou pra cima. Da hora, da hora. Bem, que feito. bem feito, bem feito. ó a Scarlet. É. Vamos ver da Scarletinha. Opa, beijinho. Eita! Ah. Você tá doido, fi. Ela fingiu um beijinho ali e fatiou. É, <risos> Ou ela... mano. Ou ela só chegou perto assim, que é o efeitozinho do beijo, né? A animação né do beijinho, pra poder fazer aquilo. Pode ser que eles reaproveitaram a animação. Que isso? Ah... Não, a chuvinha de meladinha chuvinha, é... do, do MK9 que tem isso aí, né A chuvinha do melado No, no 11 também, né do No 11 tem Ah, é, no 11 tem a chuvinha Caraca, irmão Ai, ai, ai, ai, ai Essa senhora, Maravilha. que isso Gente, Chega. leva a escala aí pra um filme de terror, pelo amor de Deus Olha <risos> pra é um psicólogo, é um Chega. psicólogo. É um psicólogo. Chega. <risos> Ó, mileninha. Vamos ver. Caramba, essa boquinha dela ali. Eixa, eixa, oita! Começou mais agressivo, hein, esse aí. É. é começa dando é, umas, umas mastigadas é é ali de... na, na melancia de é. cima. De jeito milena de ser. É? é. <risos> ah, os preguinhos famosos. Ah, famoso. você viu que legal? Eles fizeram um movimento dela jogando prego. Sim. Que no outro é só ela assim, né? E os, os Preguinhos descendo, né? Sim. Só que na hora de cuspir no, no, no, no clássico ela tá com a boca normal, né? Caraca, velho. Olha essas fatiadas, mano. O clássico do Mortal 2, né? É, velho. Mano, o efeito do melado ali, ó. A forma como é. fica, uns negócios mais. Um, um pouco mais grosso e uns outros mais é. molinhos. porra velho. Os caras são muito foda, mano. Olha lá, Não, ó, realmente? tá vendo? Sim, sim. É muito da hora, cara. É muito legal. da hora, pra, na braço moral. forte da Jade, diga-se de passagem ali. Aham, uhum, pra segurar num <risos> braço só ali. Oxe. É. Opa, esse é clássico também, hein? Olha os pedaços. É. <risos> esse é bem classicaço. Olha que legal o legal. efeito do bastão dela, mano. Sim. Parecendo um, bonito, um bastão é? de luz do Dartmoor lá, só que... roxo É, é. <risos> Verdade. É, é o do Mace Windu, né? Eita caraca, esse é novo. Antes ela só cortava a jaca, né? Ah, é? Ela tinha um já de cortar jaquinha com o bumerango? Se não me engano, tinha. Ah, eu não lembro, mano. Medo de véia. Ó, é, mas... oh, a Tânia. <risos> Portal 9, acho que é. Eita! Ah, ah, ah. ah. Nossa, mano, ó. Portal... Mortal Essa é 4 esse aí. 4? Ah, é, é o verdade, 4. Verdade, verdade, verdade. Quatro. Que ela monta no é. cara e fica é. rodando assim, pá. Que Só que dessa que ela, eles ela fizeram, vez é, eles fizeram. Eles fizeram um é. mais cabuloso, porque ali a, ca, a Jaquinha sai fora, entendeu? Mortal 4 também, né? É, Mortal 4 também, sim. A, aquele lá da, dela ficar girando, até hoje eu acho que ela faz uma vez e o resto é replay. Ah, sim. Eles reaproveitaram a, a cena. É, você tá falando? É. Entendi, entendi. Pra mim, é, ela fa, quebra uma vez e o resto é replay. É, midway naquela época lá, é. né? Estava meio preguiça. <risos> <risos> Opa, Opa, que é isso? Voltou o. O bumerangue ah, bateu na boca, na rede ali, que voltou na... Que da hora, velho. Oh, chivona. Oh, ah, dá, dá. Aí, Beleza. imaginava, imaginava. É. Classicaço. Sim. Legal, legal. Nossa, velho. Esse fatado dá uma agonia. É. Ela fazendo força ali ficou legal. Uh -huh. Detalhe né? Eu... Será que vai fazer <risos> alguma coisa a mais? é podia ter chutado ali, né? Puf! É. Pois é, Ia a, a pergunta hora. é como é que os caras conseguem fazer isso, né? De dessa porrada enterrar no chão sem o um, um cara quebrar, né? Mas... Pois é, mano. Eita, o que, que ela tá fazendo? Caraca, mano! Nossa, velho! <risos> Nossa, velho! É, legal, legal. Isso ela nunca tinha feito, não. Eita, ah, classicaço também. Boa. Beleza. legal foi o efeito do cabelo dela apertando o cara ali, mano, uhum. você viu? É. Ó, gritinho. Normal, Beleza. tradicional, bacana. O efeito, né, do... Do, da do da grito, pele assim, da pele, é. Fez. Ficou legal, ficou legal pra caramba. Descascando a frutinha ali, ficou da hora, velho. Mesmo, mesmo efeito que, fizeram da, que usaram da a Sônia. Eita. Olha ah lá, mano. Isso é novo também. É Caraca, velho Mas ó, esse daí eu gostei porque De frente dos outros, ela saiu do cenário isso, é. isso eu acho bem legal, cara Não, e mostrou ela saindo Mostrou ela é. lá em cima e pá Da hora demais, cara Eita no matelada, velho <risos> Ficou legal, velho, isso aí também <risos> Brava, né? <risos> ó, vamos ver ah, bolinha de gelo, Beleza. clássica. Granada MK2. Gelo. É? Pô, da hora, velho. Esse Fatality eu acho muito da hora. Muito legal, doido. Legal, legal. a lá em cima de novo. Olha a olhando lá. Ah, é, lá. O nu, mal começou Ei. o Fatality já tá lá. <risos> nu, Alanis, você é muito empolgado, velho. Ela mal começou a fazer o triste já tava lá, ó. Aê, aê vai rolar. Ó <risos> oh, a Sirena, vamos ver. Ei? Ah, que da hora Legal Ela cravou um Legal. ali na, na, na jaca na, e tirou com a é. outra, velho Que da doideira hora, que da hora. Eita Nossa Negócio ali no chão, puxou os braços, olha lá É, mano, meu, pegada de Hellraiser, mano, Sim, nossa, total, <risos> velho Nossa senhora, só botou os pregos na cara dela Caramba o que ela Ah! Ai. Nossa, filho. Abriu o estômago. Acabou, é, meu Deus é, do isso. céu, Nossa, rapaz. Nossa, terminou desse jeito, mano. Terminou desse <risos> jeito que ela Labi no estômago do cara ali, mano. Tá bom, tá bom. Da hora, velho. Pô, a gente é muito empolgado, galera, com esse negócio desse, desses Fatalities aqui e tal. Ainda mais que... Que esses caras fazem esse negócio com tanto carinho, velho. E fica tão bonito. Fica tão melhor do que o clássico que a gente tá acostumado. Porque, poxa, é uma época diferente. Eles estão mexendo com isso agora e tal, refazendo as paradas. Mas é muito legal ver esse trabalho assim com a frente que a gente gosta tanto, né, Landis? Sim. E vou falar aqui que esse Fatality da Sarina me lembrou War Gods, o Fatality do Voldo. Quem é das antigas e jogou vai lembrar. Mas ele é um pouquinho diferente, né? Mas é o mesmo padrão. Ele, ele pega um boneco de voodoo assim, enfim. Corta a barriga e aí cai o bagulho ah. do cara ali é verdade. Eu tava tentando lembrar que eu falei mas mano, que isso? Mas eu, eu lembrei, é mesmo ele pega um boneco voodoo, verdade, do cara do personagem. Mas legal, legal eu gostei bastante, assim, eu sempre gosto de ver, né, coisa reinventada o, o amor do, do fã na franquia ali, pra gente que estuda esse tipo de coisa, né, no meu caso, por exemplo, eu já vi muita coisa, vi muito exemplo, mas o ponto fundamental que acaba refletindo, inclusive, na indústria indie, é o coração de quem tá criando né, então, enquanto, né, a indústria que é a minha fica muito em cima de obter resultado, afinal de contas né, é uma necessidade. Aqueles que são independentes e no caso de Mugem, por exemplo, que o cara não recebe nada, cara, é por amor à causa, sabe? Eu acho muito legal o que, que os caras conseguem fazer simplesmente por gostar da franquia. Exatamente, cara. Mas então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse compilado de Fatalities aí. Temos mais pra poder trazer pra você, sim, tem muitos mais ainda. Pra gente poder mostrar pra vocês aqui em vídeos. Então acompanhe aí o nosso canal. Porque teremos mais vídeos aqui com esses compilados de fatalidades. Não só desse Mortal Kombat Defenders of the Earth. Mas também do New Era que a gente já tava trazendo aqui pra vocês. Entre outras coisas como animalidades aí. Que tem também nesse jogo refeitas. A gente vai trazer pra vocês. Então deixa aquele likezão aí. Se inscreve no canal. E ativa o sininho principalmente para não perder a notificação dos próximos vídeos. E deixa seu comentário sobre o que vocês acharam dessas fatalidades aqui meus amigos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Pra todos vocês, até mais. Vamos! É.